Salve malucos, como vocês estão? Então vamos lá, a gente está passando por uma época de mudanças avassaladoras O que, que isso significa? Mano, tem muita coisa acontecendo, muita coisa que era não é mais e não vai ser mais pra frente Ou seja, velho, mudanças E pra gente entender mudanças, a gente precisa conhecer um conceito que se chama transição O que, que é transição? Transição é quando você vai passando de uma coisa para outra coisa, e depois para outra coisa, e depois para outra coisa, e por aí vai. Isso não para nunca, transição está sempre acontecendo. Porque se existe uma coisa que é constante na vida, é a mudança. Aliás, na existência, independente de vida. Porque no surgimento do universo ele era de um jeito, hoje é de outro, e futuramente ele vai ser de outro. As coisas estão sempre mudando. E a vida também. Então não vai se julgar que você não mudou ao longo de 10 anos, porque você mudou sim. Você não adquiriu memórias novas ao longo desse tempo? Quer dizer, você não era mais a mesma pessoa que era no passado, porque você tem memórias novas. Do mesmo jeito que os átomos que estão no seu corpo hoje, não são os mesmos que estavam 10 anos atrás. Mesmo que você tenha querido se manter o mesmo, com os mesmos valores, do mesmo jeitinho que você era antes, você não é, você envelheceu, você mudou, e isso faz parte da mudança, de uma transição, tá ok? Então, para a gente entender o conceito de transição, a gente vai precisar de usar uma ferramenta para a gente navegar ao longo dela, que se chama galinha. A galinha do tempo. Seguinte, quando a gente pega uma linha do tempo, a gente pega qualquer assunto que a gente quer entender sobre ele e divide ele em estágios, tá ok? E à medida que a gente vai navegando, a gente pode colocar a galinha no estágio que a gente está para se situar em, em relação ao assunto inteiro. Então, você consegue ver mudanças acontecendo. Nesse caso aqui, é a vida de uma pessoa, antes dela nascer, haviam duas células diferentes que se juntaram e a partir dessa nova célula que se fundiu, ela vai crescendo, se multiplicando e diferenciando até virar um ser novo, que é uma pessoa, um bebê, e o bebê vai crescendo e tudo mais até virar um adulto. Ou seja, aqui não para, a linha do tempo vai continuar evoluindo, tá ok? E a principal regra para a gente entender como que a transição funciona é a seguinte, é impossível dar saltos abruptos por exemplo, se uma pessoa quer subir 3 metros ela não vai conseguir saltar de uma vez esses 3 metros aqui ela vai ficar olhando para cima e não vai, <risos> não adianta agora, se você pegar essa mesma pessoa e colocar degraus progressivos como uma escada cara, ela vai fazer isso e vai progredir muito mais rapidamente isso porque, à medida que ela vai avançando essa nova infraestrutura que já está estabelecida permite ela chegar no novo estágio com muito mais facilidade. E assim as coisas acontecem muito mais rápido. Então, transição é gradual e progressiva, beleza? E esse princípio da transição não vale só para exercício físico não, moleque. Seguinte, a nossa mente também funciona de modo progressivo. Pega, por exemplo, quando você foi aprender a contar. O que, que aconteceu? Você ia pegando um objeto, valia um. Você pegava dois objetos, valia dois. E por aí você ia analisando a sequência. E ia aumentando os números de acordo com essa sequência de objetos que você possuía. Então, você aprendeu a contar a partir disso. E quer dizer, logo, logo, você já poderia aumentar novos objetos ou diminuir eles que você ia fazendo a conta e vendo o resultado. Quer dizer, você aprendeu a somar e a subtrair. Com base no domínio dessa adição e subtração, você poderia multiplicar e dividir. E então você pode passar para o próximo nível, que é exponenciação e raiz quadrada. E aí você pode ir para o próximo nível, logaritmo, e por aí deixa os malucos da matemática tomar conta. Mas a base disso daí é o quê? A partir de um, um princípio básico elementar, você consegue, através de camadas de abstração, ir elevando seu intelecto com base nisso. Então são níveis de metáforas diferentes que você precisa de algo inicial, simples, mas que ao longo de várias camadas de raciocínio que vão crescendo e se desenvolvendo a partir disso, isso vai ficando cada vez mais complexo. Tá ok? É, mas essa lógica não se resume apenas aos seres humanos. Os computadores também mantêm essa lógica de complexidade de abstrações que segue de forma progressiva. Por exemplo, aqui no nosso paradigma de computadores baseados em silício que nós usamos hoje, eles funcionam com base em ligado e desligado. Basicamente isso, o pulso de corrente elétrica que vai e o que não vai Então assim, com base nisso você tem um bit E aí você consegue, através de um conjunto de vários ligados e desligados, estabelecer um byte O byte você traduz em várias coisas do seu computador Tipo informação, pode ser um pixel, pode ser um, uma letra de, do alfabeto que você usa para digitar Então, a forma que você enxerga o mundo é bem diferente do que os computadores enxergam Eles enxergam isso daqui, ligado e desligado E eles convertem a gente consegue comunicar com computadores através de linguagens de programação. E você vai colocando lógica, tipo operações de mais, menos, multiplicar, igual, é verdadeiro, falso, por aí vai. E através disso você tem um código que vai envolver variáveis, vai envolver funções. Então assim, com base nisso a gente começa a colocar coisas inteligentes de forma que o computador e a gente vai poder conversar, mesmo tendo lógicas completamente diferentes de raciocínio. Eu não tô falando de um vídeo de inteligência artificial aqui, isso aqui pode estar até errado. Porque a minha intenção é te mostrar como nós vamos de uma lógica simples até uma lógica de inteligência artificial bastante complexa que muitas vezes supera nós em tarefas específicas hoje. E futuramente em tarefas generalistas. A gente vai chegar lá. Relaxa. O importante é você entender que mesmo que isso aqui esteja errado do ponto de vista computacional, a lógica é a mesma. Vai do simples para o complexo, adicionando cada vez mais novas camadas de abstração. E isso aqui é apenas computadores baseados em transistores, que é ligado e desligado. Existe paradigma quântico que aqui é bem diferente, e com certeza a inteligência artificial gerada por, pelo novo sistema vai ser bem diferente. Existem outros paradigmas ainda que não serão falados nesse vídeo, como memory stories baseados em som e por aí vai, que os cientistas malucos estão desenvolvendo. Pegando computadores e pessoas, nós temos a mesma lógica de transição, ou seja, ir do simples para o complexo adicionando novas camadas progressivamente. Ok? Tá certo que por aí existem várias definições de inteligência. Mas nesse vídeo, pra gente não ficar analisando a definição de certa inteligência aplicada a certo assunto específico, porque inteligências são multifacetadas, aqui a gente vai simplificar essa bagaça. Vamos falar que inteligência é apenas a gente saber identificar a nuance entre as coisas. Hum, é, porque para você saber os detalhes, as diferenças específicas, você tem que ter muito conhecimento para você saber até que ponto uma coisa se diferencia da outra em várias escalas que isso pode percorrer ao longo do tempo. Ah, então pessoas inteligentes, elas visualizam qualquer tipo de transição Quando você vai de uma coisa pra outra como um degradê É bem suave, então é uma transição que vai acontecendo aos poucos, tá ok? Aqui você tá 100% preto, aqui você tá 90% preto Aqui você tá 50% de cada um Aqui o branco já começa a predominar E aqui ainda tem um pouquinho de preto, embora a gente quase não consegue perceber Até que tá completamente branco já uma pessoa burra, ah, esse burro aqui, ele é binário. O raciocínio dele só compreende duas coisas. Essa e aquilo. Se não é isso, é aquilo. Então, assim, eles não conseguem sair de uma transição suave. Eles são abruptos. Eles já imaginam, você sair daqui, vai direto para esse daqui. E é assim, gente burra tem inteligência abrupta, de corte, de ruptura. As pessoas inteligentes, elas sabem que é necessário você saber surfar direito se você quiser mudar de direção, senão o mar vem e te engole inteiro, safado. Olha, transição quando você tá indo de uma coisa direto para outra que é bem diferente, não funciona. E eu vou te mostrar isso usando o exemplo do trânsito. O que acontece quando você tá indo numa direção e não diminui velocidade nem nada, e de repente você tenta virar para outra? Cara, se você tá indo a 100km por hora e continua seguindo, chega num ponto e você vira pra cá, com certeza as rodas não vão manter a mesma tração na direção que você quer. <risos> Já existe uma inércia que tende a empurrar na direção original que estava indo e você vai acabar saindo da pista, capotando e vai se fuder. Transições abruptas não funcionam. Agora, se você vai fazer algo mais suave, o que que é? Você está seguindo 100% nessa direção. De repente, você começa a reduzir a velocidade e ir virando o volante. Então, continua 99% nessa direção original, mais 1% nessa. Logo em seguida, 98%, 2%, 97%, 3%. Então, você vai virando. Chega uma hora que vai, bem aqui, vai estar tá 50% para cá e 50% para lá. Então, está mais equilibrado. Você consegue manter essa transição em andamento até o momento que você vai conseguir estar 100% apenas na, desse, na direção desejada que você deseja. Então veja que existe uma diferença entre você tentar fazer algo abrupto, que a chance de dar merda é muito grande, mas quando você vai suavizando, a inércia tende a ir a seu favor, e as coisas tendem a ir se concretizando. Então, transições suaves funcionam muito melhor a lição que fica é que a inércia não favorece mudanças bruscas já que as coisas levam tempo para se adaptar a uma nova direção tá ok existe um tempo de maturação não só no trânsito mas na mudança de cor também e o princípio da transição é simples no início você tem apenas o velho mas a maioria da transição, o novo é inserido e ela vai operando com os dois juntos. No início o velho prevalece, chega um momento que eles vão compartilhando cada vez mais daquilo, o velho vai sumindo e o novo vai adquirindo até sobrar apenas ele no final. É a mudança de cor e vale também ao longo da curva. O velho é essa direção, vai mudando gradativamente até que sobre apenas o novo. Mas a maioria da transição é feita com os dois modelos juntos. Pois é, e como o mundo é dinâmico, as coisas estão sempre mudando, o universo evoluiu, a vida evolui e tudo continua sempre em transição. E justamente por causa disso, quem assiste meus vídeos pode achar que eu defendo coisas contraditórias. É justamente por isso que nesse vídeo o assunto principal é galinha do tempo, porque na linha do tempo você consegue ver as coisas em diferentes estágios para entender o contexto que eu estou defendendo. Porque muitas vezes eu faço algum vídeo direcionado a certo período, outro vídeo em outro período, então, dependendo do contexto que as coisas estão, às vezes eu posso defender coisas diferentes. Tá entendendo? Então, não existe uma verdade universal que é válida para todos os contextos. As coisas dependem, são relativas a cada situação que a gente está. Então, presta atenção numa coisa. Entender o contexto... Faz toda a diferença. Ei, eu acho melhor a gente dar uma clareada na situação para você entender com exemplo prático. Se você vai viajar, você precisa de roupas adequadas, correto? Beleza. Então imagina que você está aqui no Brasil, final de ano, Praia da Barra, 40 graus Celsius, verão que caiu ovo no chão, ele frita. Beleza. E você vai viajar pra Rússia. Só que lá é inverno, geladão, beleza. Então, em 10 a 15 horas de voo, você vai de 40 graus Celsius a menos 20. Brother, uma lição da transição. Você não começa essa transição com os recursos que você vai estar tá com ela no final, ok? Você não vai estar tá de casaco aqui no aeroporto esperando seu avião. Então o que, que acontece? Você vai estar tá de roupas leves e ao longo do voo o negócio vai ficando frio, você vai botando alguma coisa e tá? tal... Quando chegar no final, você vai estar com algo completamente diferente do que você começou. Isso é transição. Ah, quer outro exemplo? Então tá, churrasco. Imagina que você está chamando a galera para fazer um rango legal, beleza. Não adianta você querer apressar as coisas, não. Coloca um fogo muito alto para esquentar mais rápido, o que, que vai acontecer? A comida vai carbonizar. Por fora vai ficar tudo torrado e por dentro cru merda né? Pois é, então se você quer fazer algo decente, você deixa um fogo moderado, porque com o tempo as coisas vão cozinhando até que você vai ter um prato, ó delicioso, então transição funciona assim, não adianta você querer empurrar tudo abrupto numa direção porque as coisas demoram tempo pra amadurecer transição é justamente esse processo de amadurecimento e mudanças graduais e contínuas se liga Transições operam com escalas de tempo e realidades diferentes. Não adianta nada você gozar no útero de uma mulher e querer tirar um bebê de lá um minuto depois. Não dá, isso leva tempo. A mulher vai estar tá comendo ao longo de vários meses para que esse alimento sirva de nutrição para o feto, onde ele vai adquirindo matéria e crescendo. Então, ao longo de meses, você vai tirar um bebê de lá com as condições certas. O mesmo vale para uma árvore. Uma semente não vira uma árvore do nada. Ela precisa de um solo adequado, da luz do sol, de água para ir se desenvolvendo, até o momento que vai surgir uma plantinha. Então veja que tanto o bebê quanto a árvore eles demoram tempo para começar a, a se transicionar, tá ok? Até virar um, um adulto estável. Veja que a semente não tem folhas e nem o zigoto tem braços. Essas características vão sendo desenvolvidas com o tempo. Então transição é isso. Uh, o estágio inicial, muitas vezes, é extremamente diferente do estágio final amadurecido. Essa é uma coisa que todo mundo tem que ter consciência. E um grande detalhe que eu não falei, é que você, ao longo de uma transição, pode adotar certas estratégias que não estarão presentes no resultado final. Por exemplo, você sabia que numa etapa da sua vida, você já chegou a ter algo parecido com brânquias que os peixes têm? Pois é, na barriga da sua mãe, quando você era um feto, você tinha um arco branquial que foi desaparecendo até o momento que você nasceu e não tinha mais. Mas durante uma certa etapa da sua vida, isso foi necessário, tá ok? Então assim, durante uma certa transição, você pode adotar certas coisas para ajudar a superar essa transição e depois descartar elas no final porque não são mais necessárias. Então se liga nisso, transição envolve justamente essa noção de tempo, mas ao mesmo tempo de recursos que podem ser usados e depois abandonados quando não precisamos mais deles. Então eu vou dar mais um exemplo de como a gente pode descartar coisas na transição. Pega aqui por exemplo um foguete. O foguete usa um motor a combustão para vencer a gravidade do planeta e ir embora. Quando chega em órbita, ele libera o satélite ali para rodear o planeta, o satélite vai ter um sistema de propulsão próprio, mas o foguete continua indo embora, ele é descartado. Mas por que, que isso acontece? Ora, se você quer colocar satélite em órbita para melhorar a comunicação de todo mundo, você precisa de um meio para chegar lá, e esse meio ele é transitório. O foguete é justamente essa parte descartável, mas é super importante, porque você não consegue colocar um satélite em órbita com o sistema de propulsão que ele funciona. Você precisa de outro sistema aqui na atmosfera. E o motor a combustão é justamente por isso, porque a atmosfera tem oxigênio. Então o motor usa combustível fóssil que na presença do oxigênio ele queima e aí, com isso libera a energia que ele vence a gravidade. É por, justamente por isso que o foguete consegue chegar na atmosfera e o satélite com o sistema de propulsão que ele funciona lá não vai conseguir, não libera energia suficiente. Mas no espaço o foguete não tem mais por onde ter oxigênio. Acabou. Então como que ele vai queimar? Veja que o sistema de propulsão funciona diferente em cada situação. Se você muda o contexto, você muda automaticamente a forma que as coisas funcionam. Então, dependendo do ambiente que você estiver, cada situação vai funcionar melhor de uma maneira. Essa é a lógica da transição. Você pode descartar coisas e em cada lugar as coisas funcionam diferente. Muitas vezes para você atingir certo objetivo, você precisa de outra coisa antes que vai te impulsionar para chegar lá. Entendeu a beleza da coisa? Beleza do caralho, mas é inteligente. E já que estamos falando de inteligência, vamos para mais um exemplo, cara. Para reforçar os neurônios. Se liga aqui. Qual que é o meio mais eficiente de você se locomover numa piscina? Depende. Depende do tanto de água que tem nela. Aqui, vou, eu te coloquei numa piscina, beleza? E essa piscina é maior que você. Ok. Então vamos ver as maneiras de você se locomover nela que sejam mais eficientes, dependendo da quantidade de água. Aqui no início, a água subiu pouco. Até a altura do seu tornozelo, você consegue andar e correr nela, se não estiver escorregando. Então o jeito mais eficiente de você se locomover nela é praticamente o mesmo jeito que você se locomove fora da piscina, andando, ok? A marchinha normal em linha reta. Agora, se essa água chega na altura do seu joelho, Aí já fica difícil você empurrar a água com seus pés, ok? Então você vai precisar de tirar seu pé da água. Mas você consegue fazer isso. Então se você for pulando, você consegue se locomover melhor. Então não é nessa direção mais reta, horizontal que você está. Você está na direção diagonal. Você vai meio que dando saltinhos, mas você se locomove mais rápido assim. Inclusive você não conseguiria nadar aqui, porque você vai colocar o braço debaixo da piscina e vai ficar batendo no chão. Por isso que essa é a maneira mais eficiente. Agora, se a água continuar subindo e chegar na altura do seu quadril, ou passar dela, a partir daí não vai adiantar você fazer isso, porque por mais que você erga seu pé, ele não vai superar a água. Então, você vai precisar de desenvolver um estilo de natação. Existem vários estilos, mas com certeza são mais eficientes do que você tentar andar ou pular. Veja que cada situação exige uma maneira adequada para você lidar com ela. Então, se você acompanhou o vídeo até aqui, você já sabe que nós temos um padrão. As transições, elas são graduais e progressivas. Elas vão do simples para o complexo e do geral para o específico. A evolução da vida é assim, a transição dela começou com bactérias simples e foi evoluindo até terem seres mais complexos, como plantas e animais. Inclusive, nós também funcionamos nessa mesma lógica. Nós vamos evoluindo do simples para o complexo, do geral para o específico e essa mudança vai sendo gradual e progressiva. Se você pegou a lógica do vídeo até agora, eu preciso te fazer um alerta. Cuidado para não tirar conclusões equivocadas. Se liga, tá certo que é horrível ter mudanças bruscas e raciocínio binário nas transições, mas também é igualmente de retardado você ser muito lerdo para que as coisas aconteçam, achar que elas vão se adaptar a passos de formiga. Em primeiro lugar, você não precisa ir a 10 km por hora para fazer uma curva. Imagine se todos os carros por aí andassem a 10 km por hora. As pessoas morreriam dentro de ambulâncias. Então se liga. E muito rápido te faz perder o controle e gera acidentes, gera mortes. E muito devagar impede a gente se adaptar às mudanças que já existem no mundo. E também vai gerar morte, justamente por sermos incompetentes. Imagina só nessa lerdeza se a gravidez de cada mulher durasse 50 anos carregando feto na barriga por cinco décadas, quantas gestações chegariam ao final? Essa vibe aí é igual grelhar comida, se você deixar o fogo muito alto, vai torrar tudinho, ninguém vai comer. E se você tiver um fogo muito baixo, cara, não vai fazer a menor diferença, vai continuar tudo cru. Adianta? E isso é a mesma coisa que exercício, se você fizer exercício muito pesado, você pode acabar se machucando. E se você fizer uma coisa bem molenga e tal, não vai dar nem resultado. Existe um meio termo onde as coisas funcionam e transição não se trata de extremos. Moral da história, existe um limiar ideal de alterações para as transições acontecerem. Não adianta você querer ir com tudo de uma vez e muito menos ficar colocando pedrinha após pedrinha achando que isso vai fazer a diferença em larga escala. Se você quer ir de um lugar até outro, ficar dando passos nanicos vai demorar demais para chegar e se você der passos maiores que a pernas, vai tropeçar, vai cair e vai se machucar. Então, se liga, esse é o maior engano das pessoas que querem mudar o mundo. Existem pinchers que são ansiosos e acham que podem tentar transportar direto para um outro modelo de sociedade atropelando tudo que existe e funciona hoje. E existem lesmas muito lerdas que acreditam que podem fazer a diferença atuando dentro de instituições que hoje são as responsáveis direta pelos problemas que a sociedade enfrenta. Ambos os tipos são igualmente sonhadores e iludidos. Pode reparar, velho. Tá cheio de pincher e lesma por aí. Pincher, você já viu um porrado de cu... que tem a patinha machucada? Vive tentando dar o um passo maior pra pe... que a perna cai. Que quer é sempre a coisa do jeitinho dele. Estranha todo mundo que é diferente que chega perto. Pois é. Pincher é maluco. É sedento. Tem tremedeira. Pois é. E lesma é o oposto. Ah, as coisas vão mudar. vão andando daqui até lá... E muitas vezes, basta um pouquinho de sol, essa coisa aí é fritada no meio do caminho. Ou seja, vamos manter o equilíbrio, beleza? Vamos manter um estágio ideal onde as transições possam acontecer e de um jeito benéfico? E para ser capaz disso, a gente precisa de entender uma coisa. Não se pode resolver os problemas com base no mesmo raciocínio que eles foram criados. E quem tá falando isso, não é eu não. É esse chupacu aí. Olha aí que carinha de safada. Ordinária. Pois é, para você chegar com soluções para o mundo, não adianta você estar tá pensando igual todo mundo seguindo aquela curvinha que todo mundo está acostumado a pensar. Você tem que sair fora, tem que ver as coisas de uma perspectiva diferente. Você tem que ser o ponto fora da curva. Mas toma muito cuidado para não romper demais e passar dos limites. Qualquer coisa que estiver além da capacidade de compreensão e colaboração das outras pessoas, não vai funcionar. A gente precisa de ter um equilíbrio aí, entre as coisas que a gente precisa conservar e as coisas que a gente deve transformar. Ninguém muda a realidade lutando contra ela. Mas sim criando algo novo que torne o anterior obsoleto. Brother, ninguém salvou os cavalos lutando a favor dos direitos dos animais. Mas porque se inventou algo novo que era mais eficiente. E aí os automóveis acabaram sendo cada vez mais utilizados e os cavalos foram saindo do mundo do transporte, deixando de ser explorados para carregar coisas e pessoas por aí. Olha que sensacional. Então... Quem fica por aí lutando contra o sistema é um atestado de derrota. Os vencedores criam algo novo de forma paralela. O melhor exemplo disso é a internet. Ela surgiu, foi crescendo de forma paralela, e hoje as suas empresas são maiores que as de televisão que existiam antigamente. Rinsga! Essa é a beleza da tecnologia, porque ela cria novas alternativas sem desmerecer as que existiam antes. Se liga! Antigamente, o armazenamento de computadores era do tamanho de salas inteiras, era um trabalho gigantesco para armazenar uma merreca. Aí elas foram melhorando. Com o tempo, acabaram surgindo disquetes que muitas pessoas olham e hoje não reconhecem essa mídia, que é essa daqui. Isso não é um ícone de salvar. Na verdade, o ícone de salvar surgiu justamente porque a gente salvava coisas nisso daqui. Ok, uh, Muito tempo atrás essa porra E aí depois surgiu o CD Que era bem mais eficiente Começou a ser adotado DVDs, Blu-ray, acabaram surgindo pendrives uh, Micro SDs E hoje a gente usa celular Que armazena coisas na nuvem Cara, é bizarro E tanto que uh, se você analisar a nuvem Ela não está no, pra, praticamente no seu dispositivo Mas isso é salvo Através da internet, cai num servidor em algum lugar E são máquinas que ocupam tamanho de salas também igual antigamente só que são extremamente mais eficientes, onde por exemplo, um local que é servidor armazenaria praticamente um planeta inteiro dessas antigas aqui, tanto que ficou mais eficiente. Mas isso não interessa, o importante é você entender a lógica da coisa, você não desaparece com isso para iniciar isso aqui, você vai operando com as duas juntas e à medida que o novo vai tomando espaço, o velho vai caindo em desuso até ser completamente substituído mas a maioria das transições operam com vários modelos juntos. Tranquilo? Novas alternativas vão surgindo, não precisa acabar de uma vez com o anterior, mas elas devem ser cada vez mais adotadas até o momento que o anterior deixa de existir. Essa é a lógica. Sabe por que eu estou falando disso tudo? De transição, de tecnologia, de mudar o sistema? É porque tem a ver com os vídeos que eu faço. E para quem me acompanha, sabe que a lógica que está embutida em todos eles é o seguinte, que a tecnologia é a principal força transformadora de mudanças na sociedade. Analisa só, desde o surgimento das pirâmides até dois séculos atrás, cara, pouca coisa mudou na humanidade. A galera ainda andava de carroça. Mas com a primeira revolução industrial, isso acelerou o ritmo das descobertas. Tanto que veio uma segunda revolução e uma terceira revolução industrial na sequência. Para te provar o impacto que a revolução industrial gerou no planeta, analisa só, Desde 150 mil anos de humanidade até o início da Revolução Industrial, a gente demorou isso tudo, 150 mil anos, para ter um bilhão de pessoas no mundo. E depois dela, cara, pouco tempo hoje nós já temos quase 8 bilhões de pessoas. A única coisa capaz de ter suportado esse crescimento explosivo e de ter permitido gerar recursos para estante de pessoas foi justamente a Revolução Industrial. A lógica é a seguinte. À medida que a gente desenvolve tecnologias, a gente vai atingindo um novo patamar de sociedade. Por quê? A gente vai melhorando a infraestrutura e a gente utiliza dessa nova infraestrutura estabelecida para atingir a próxima. Por exemplo, você pegou o computador antigo para desenvolver o atual. Você não precisa mais continuar utilizando o computador antigo para desenvolver o processador seguinte. Você já vai utilizar o atual, que é mais rápido e vai fazer isso em menos tempo. E quando você criar o computador seguinte, você vai, já vai utilizar ele para desenvolver o próximo as coisas vão ficando cada vez mais rápidas o, a quantidade de tecnologias geradas está ficando cada vez mais acelerada e com mais tecnologias são muito mais mudanças que a sociedade vai passar e vai precisar se adaptar para continuar funcionando repara que nós estamos bem aqui no início da quarta revolução industrial bem nesse pé da galinha aqui pois é, e nós estamos caminhando para o futuro mas só nesse período de revoluções industriais a gente já mudou tanto o estilo de vida da humanidade que alterou completamente as formas que as pessoas vivem e se relacionam na sociedade isso comparado com os primórdios, quando a gente era caçador e coletor e essa mudança ainda é mínima diante das transformações aceleradas que virão no futuro Brother, o mundo já está rápido e vai ficar cada vez mais insano Essa é a realidade Então, como a tecnologia é a principal força motriz da sociedade e ela está crescendo, acelerando no ritmo muito rápido Brother, isso vai afetar profundamente a vida de todo mundo. E como sociedade, a gente vai precisar adotar um novo modelo de organização que seja capaz de lidar com toda essa magnitude de mudanças frenéticas que virão da maneira mais suave possível, para que seja uma transição benéfica para todo mundo. Olha, para chegar no modelo de sociedade mais adequada para essa quarta revolução industrial, a gente precisa primeiro identificar quais que são os fatores que mais irão acelerar a disrupção de tecnologias e processos hoje. E aqui temos os principais. A inteligência artificial vai mudar drasticamente o planeta, assim como descobertas microscópicas do mundo da biotecnologia e nanotecnologia. Porque o domínio do muito pequeno vai gerar mudanças cavalares na nossa realidade macro. A sociedade atual é uma carroça velha, incapaz de sustentar as mudanças frenéticas que virão pela frente. Mas como a gente sabe, é preciso ter respostas rápidas nesse contexto para poder suavizar a transição. Senão o back pode ser forte demais e a gente não acabar mais se recuperando por conta disso. Veja só. Se o maior impacto da revolução industrial na nossa realidade macro se deve a descobertas que virão do mundo micro, se a gente imitar essa lógica de ir do micro para afetar o macro num sistema social, a gente pode chegar a um nível de organização que seja muito mais competente em guiar a humanidade para uma era mais avançada de civilização. A governança desse tipo de sociedade seria bem diferente. Ao invés da galera hoje ficar discutindo assuntos amplos com base apenas em opinião pessoal, Aqui o foco seria discutir aspectos micros que são mais elementares e específicos. E com base nisso, o próprio sistema formularia quais que são as verdades aceitas e os projetos mais coerentes automaticamente. Com isso a gente ganha agilidade para lidar com diversos problemas aqui, já que houve uma seleção do que é válido, e diminui muita comoção social e polarização em temas polêmicos de muita pessoa que quer adaptar com coisa que não conhece e muitas vezes não é válido e seria completamente desconsiderado. Então a gente avança a sociedade para um novo patamar onde lida apenas com conhecimentos que são válidos de acordo com o olhar da ciência. Isso aí é fácil de entender. Se a gente pegar os conhecimentos mais refinados da biotecnologia e nanotecnologia eles irão gerar transformações profundas na realidade macro que a gente vive. Do mesmo jeito, é de se esperar que uma eficiência muito melhor da governança a nível micro também crie soluções muito melhores para os problemas complexos e macros da nossa realidade também. Nesse contexto, eu criei o sistema de governança Splash. Nele, especialistas definem verdades em premissas a nível micro e através de uma colaboração transdisciplinar a plataforma chega às melhores decisões para a sociedade. Veja que isso afasta diversos jogos de interesse e demagogias do processo, ao mesmo tempo que adota uma análise extremamente racional ao propor as decisões que são geradas aqui. Então, velho, nesse vídeo aqui não é sobre Splash, tá? Eu só citei isso daqui porque é o sistema que até o momento eu vejo como sendo mais adequado para essa quarta revolução industrial. Seguinte, a nossa civilização vai precisar de um sistema ágil e eficiente para poder lidar com as inúmeras transformações tecnológicas que estão chegando. E enquanto isso, nós estamos completamente vulneráveis e despreparados usando um sistema de séculos atrás, quando o mundo era movido a carroças. Veja só o contraste e o impacto das coisas que virão se a gente não se preparar. Olha, seguinte, eu não vou ficar falando sobre Splash não, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, quem quiser pode ir atrás para ver do que se trata. Massa! Agora, eu quero aproveitar que eu já estou fazendo um vídeo sobre transição para falar sobre um futuro um pouco mais distante. É, que a tecnologia ela vai avançar ao ponto da inteligência artificial chegar no mesmo nível da inteligência humana. Bom, a maioria dos especialistas consultados por pesquisas sérias dizem que isso vai acontecer mais ou menos daqui uns 30 anos, tá ok? Só que tem o seguinte... Tem muita gente ainda que acha que vai levar até o final desse século. Então, da metade desse século em diante, pode esperar que isso é bem provável de acontecer. Inclusive, quem quiser conferir, eu fiz um vídeo anterior mostrando todas essas referências aí. E repara que a conclusão inevitável que vai acontecer desse cenário de robôs inteligentes é o fim do dinheiro. E quando eu falo fim do dinheiro em sentido amplo, seja dinheiro papel, moeda, seja cartão magnético, seja dinheiro virtual, todo tipo de dinheiro, não vai fazer mais sentido. Resumindo a lógica daquele outro vídeo, imagina que aqui estão todos os trabalhos da humanidade agrupados por categorias. Qualquer trabalho está dentro de alguma dessas categorias aqui, ok? Então pessoas executam esses trabalhos. Só que se o robô tem o mesmo nível de inteligência humana, ele também pode executar, ok? O robô, ele pode produzir comida, pode extrair minérios, levar os minérios para as fábricas e produzir todo tipo de produto que todo mundo for precisar. Seja energia, transporte, educação, arte, saúde. Eles podem fazer serviços diversos, inclusive consertar eles mesmos quando estragam e até mesmo fazer ciência, assim como nós. Quer dizer, em todos os lugares que os humanos trabalham, os robôs podem trabalhar. E tem um detalhe. Se os robôs vão produzir energia e vai ter energia, cara, eles trabalham de graça para todo mundo. É aí que entra a questão. Se em todos os lugares e etapas de produção os robôs estão fazendo tudo de graça para você, onde é que você ia gastar o seu dinheiro? <risos> é besta, né? Não faz nenhum sentido o dinheiro existir nesse contexto. Se liga numa coisa. A crítica mais inteligente que eu recebi que poderia impedir esse cenário onde os robôs produzem tudo para todos é justamente a escassez de recursos. E se não houver energia ou materiais suficientes para produzir robôs para todo mundo? E se a gente conseguir produzir robôs para atender apenas 1% da humanidade? E o resto, como é que fica? Pois é, eu estou falando, essa crítica é inteligente e faz todo o sentido. Mas, agora veja uma coisa. Apesar de inteligente, essa crítica ela é limitada, porque ela é estática. Ela presume que o desenvolvimento da tecnologia ia parar por aqui. Como se a gente não fosse mais capaz de criar novos materiais e técnicas para acabar produzindo muito mais robôs depois. A solução para esse problema está nos próprios robôs. Porque imagina só, se todos os robôs que estão espalhados aqui seriam suficientes para produzir para 1% da humanidade, o que aconteceria se a gente pegasse os robôs que estão espalhados em todos os setores e transferisse apenas para a ciência? Isso mesmo, a gente ia criar uma cidade cheia de robôs onde eles iriam ter uma única função desenvolver ciência para produzir novos materiais e energia para gerar muito mais materiais que eles fossem capazes de ser usados e energia para abastecer os robôs. Então, a gente conseguiria novos métodos que conseguiriam aumentar a produção de robôs de 1% para atender a 100% da humanidade. Porque o mundo ele é cheio de recursos, a gente só precisa aprender a usá-los da maneira certa. Eu vou te provar isso com esse exemplo. Se liga só, reza a lenda que quando Napoleão recebia visita de reis, ele usava colheres de alumínio, apesar de ter ouro à sua disposição. Mas por que isso? Porque naquela época o alumínio era muito mais escasso, então era mais chique, mais caro e muito mais exótico. Só que foi só a tecnologia avançar e a gente descobrir técnicas para refinar o alumínio em massa que começamos a produzir inúmeras coisas dele por aí e é lógico, ele foi barateando cada vez mais ou seja, o alumínio já estava presente desde o início mas hoje, isso está tão barato que qualquer perrapado tem uma panela dessas aí em casa Se os robôs trabalharem exclusivamente na cidade para produzir novos materiais da nanotecnologia a gente pode ser capaz de criar novos elementos que são úteis e podem construir novos robôs para produzir para todo mundo. É o seguinte, com nanotecnologia você consegue pegar recursos abundantes e transformar em algo que seja completamente diferente, com propriedades novas. O grafeno é assim, você, chega, você pega grafite que é abundante e transforma em algo com propriedades excelentes que muitas vezes substitui outros materiais escassos que existem por aí e com melhor propriedade de uso para nós. Então, a gente vai poder chegar com os robôs e com novas técnicas de nanotecnologia pegar caminhão de terra, entulho, lixo e utilizar dessa matéria transformando esses materiais em algo mais útil que possa construir muito mais robôs por aí e a mesma coisa vale para energia se a gente botar todos os robôs, além de produzir novos materiais melhorar as fontes de energia com certeza esses novos materiais que foram descobertos com nanotecnologia melhorariam a eficiência das fontes renováveis que já temos e ainda poderiam viabilizar a energia de fusão que é extremamente eficiente e poderia abastecer todos os robôs do planeta facilmente. E aqui vem a melhor parte. Se você acha que esse processo ia ser muito demorado, você está completamente enganado. Só para comparação, supondo que hoje no planeta existem 10 milhões de cientistas no total. Ok. E desses, os que trabalham com energia, nanotecnologia e áreas afins, dá em torno de um milhão e meio. Ou seja, tudo que a nossa civilização produz de tecnologia nesses setores vem de apenas 0,02% da humanidade. Então fica a pergunta, quantos robôs a gente precisaria para ter o mesmo rendimento que a humanidade inteira possui nesses setores? Então vamos comparar isso por dia primeiro, tá ok? O trabalho humano, mental, focado, dá no máximo 4 horas por dia. Depois disso a gente começa a ter fadiga mental e realmente não rende muito mais. Então se você cronometrar tudo do início ao fim, dá em torno de 4 horas, uma média. Já o robô, ele trabalha 24 horas sem parar. Ele não dorme, não fica doente, não tira férias e muito menos vai precisar ficar desparecendo a cabeça com outros assuntos como nós biologicamente precisamos, então o robô pode ficar focado na tarefa dele sem parar 24 horas por dia. Se você comparar os rendimentos, cara, o robô rende seis vezes a mais, por isso nós podemos dizer que cada robô equivale a seis seres humanos executando o trabalho de produzir ciência. Sendo assim, 250 mil robôs inteligentes produziriam o equivalente ao que a humanidade inteira produz de tecnologia hoje nesses setores. Então, imagina só, se a gente pegar uma cidade de um milhão de robôs, isso acabaria produzindo cinco vezes mais acelerado do que o ritmo atual. Isso porque a gente está considerando esses robôs junto com os seres humanos. Tenta proibir um, um cientista aí de fazer ciência. Chama aí no comentário, ué. fala, olha, os robôs vão produzir, você não precisa produzir mais. Você vai fazer ciência? Eu te garanto que a maioria dos cientistas fazem por hobby, por curiosidade, porque querem conhecer, porque querem estar envolvidos com esse tipo de atividade eles não teriam pressão para ganhar dinheiro, mas teria motivação individual de estar tá trabalhando com conhecimento. Então pode chamar um cientista e perguntar isso. Por isso que os cálculos aqui estão sendo somados, tanto de robôs quanto de seres humanos. E já que a produção de energia e materiais estaria acelerada em cinco vezes, apenas uma década de pesquisas seria suficiente para produzir o equivalente a meio século de descobertas tecnológicas. Isso mesmo, revoluções industriais acontecendo. E isso eu acredito que seria mais que suficiente para produzir materiais e energia em abundância, para abastecer todos os robôs para trabalharem para todo mundo. E tem um detalhe muito importante, aliás, dois dois detalhes que eu estou desconsiderando dessa análise. O primeiro é que os robôs poderiam ficar cada vez mais inteligentes, melhorando a própria inteligência artificial deles. Ou seja, se um robô aqui tivesse a dobrasse a sua inteligência, ele teria a capacidade de 12 seres humanos. Então você precisaria de menos robôs, ou um, com o mesmo número de robôs o processo seria duas vezes mais rápido. E também, outro detalhe que eu estou desconsiderando, é que à medida que a tecnologia vai desenvolvendo, vai criando novos materiais, novos robôs e aumentando os robôs dessa cidade. Então, naqueles apenas 10 anos que eu te falei, o progresso poderia ser em torno de séculos ou mesmo de milênios de te desenvolvimento tecnológico em apenas uma década. E isso é o mais provável que vai acontecer. E nessa hora, com certeza, aparece muita gente por aí falando Ei! Hey, essas empresas estão gastando bilhões de dólares em robôs. Elas não vão dar robôs de graça por aí. Calma lá, fi! Não confunde as coisas, não. Primeiro lugar, as empresas estão investindo bilhões de dólares em robôs especialistas que executam uma única função apenas. A inteligência deles é restrita a apenas um campo de atuação. Claro que vai ficar melhor que os seres humanos e vai acabar desempregando inúmeras pessoas por ali. Mas veja que é um ganho a curto prazo. Elas estão investindo porque vai chegar, vai demitir pessoas, porque vai ser mais vantajoso financeiramente para as empresas que comprarem esses robôs. E com certeza elas vão ganhar muito mais bilhões de dólares depois. O investimento delas está garantido. Isso aqui vai acontecer. E com certeza vai gerar muito desemprego por aí por causa disso. Agora... Os robôs generalistas que eu falei antes são bem diferentes desse tipo de negócio. Imagina que elas criam esses robôs. E, cara, esses robôs funcionam multitarefa para vários tipos de lugares por aí. Quer dizer, eles fazem todos os tipos de trabalho. Então, eles vão acabar por aí ocupando o espaço de todo mundo e, naturalmente, as pessoas vão acabar ficando sem renda. Ou seja, pessoas sem renda não consomem. Para quem que vão vender? Qual que é o sentido comercial de você cobrar por algo se ninguém vai poder pagar? Já que eles vão poder executar o trabalho de todo mundo muito mais barato. Ninguém vai contratar pessoas, vai ficar robôs por aí, trabalhando pra quem? Então é um jogo que não funciona. O sistema financeiro não faz sentido em um mundo de tecnologia avançada. Capite? É, eu recomendo a galera que faz esse tipo de crítica jogar videogame. Porque existe um conceito que chama Game Over. Acabou, bicho. Chegou num ponto que não dá mais pro jogo continuar. Galera, acho que vai funcionar indefinidamente. Quem que vai comprar, sendo que ninguém vai ter dinheiro e todo mundo vai ser desempregado? E além do mais, a gente pode produzir robôs de forma comunitária que sejam livres para todo mundo usar. Open Source, criatura. Todo mundo pode contribuir com código, criar algo comum que é livre para todo mundo usar. Todo mundo pode baixar e colocar num robô à sua disposição que ele vai funcionar. E aí com isso, ou então você pode comprar um robô generalista da empresa e botar ele para trabalhar de forma livre, desenvolvendo código open source que vai criar outros robôs de graça replicando por aí. Vai impedir como? Vamos pensar, o jogo acabou. A lógica é a seguinte. À medida que a tecnologia avança, cada vez mais o dinheiro vai ficando desnecessário. Essas mudanças rápidas que a gente está prestes a presenciar na sociedade bugam a cabeça de pessoas que têm mente limitada. E olha, quem tem mente binária, com certeza tem uma dificuldade enorme de compreender que se você mudar o contexto, muda automaticamente a forma que as coisas funcionam. Do mesmo jeito que a gente se comporta diferente dentro de uma piscina vazia para uma piscina cheia, com certeza a sociedade vai funcionar de maneira diferente dentro de um mundo de baixa tecnologia para um mundo de alta tecnologia. Bom, agora vamos aos extremos, vamos baixar o um nível... Cara, uma das coisas mais estúpidas que eu já vi foi a frase oh, Nenhum relógio trabalha de graça. Galera chega no fundo do poço pra tentar defender o dinheiro. Ai, vou ter que zoar. Então, solta o som DJ, vai o vídeo. Robôs trabalham de graça. O relógio trabalha de graça. Por exemplo, aqui nós temos um dinheiro. E olha só, tamo, olha, vai mais rápido. Vai mais rápido, filho. Vai mais devagar. Faz Michael Jackson, vai ao contrário. Tá vendo, velho? Não tá adiantando você que quer pagar pra essa porra aqui mudar. E não vai adiantar, eu posso oferecer todo o dinheiro do mundo que ele tá trabalhando de graça. E não tá nem aí se vai receber ou não. Porque ele foi criado pra funcionar de graça. É simples. Cara, já que não vai por bem, vai por mal, seu maldito. Anda, pode mudar esse modo de funcionamento aí. Vai mais rápido, moleque. Para. Pra trás. Eu acabo com sua raça. Tá vendo? Nem ameaçando a suposta vida dele, ele não vai mudar. Porque ele foi feito pra funcionar assim, ele funciona de graça. O único jeito de parar ele seria estragando automaticamente, ou forçando aqui, ou retirando por trás a pilha pelo qual ele vai funcionar. Então assim, ele precisa de energia, tendo energia ele funciona. E tem muita gente que confunde energia com dinheiro. Ô parça, é muita viagem confundir energia com dinheiro. Energia é o que seres humanos e relógios usam para funcionar isso não tem nada a ver com pagamentos. Porque dinheiro é o seguinte, dinheiro, eu te pago para você fazer alguma coisa em troca para mim. É uma condição. Se você fizer algo, você recebe. Isso vai ser uma riqueza produzida com o seu trabalho. E do mesmo jeito, você pode utilizar esse dinheiro que você recebeu para pagar também pelo trabalho de outras pessoas. Então se liga, Dinheiro envolve acordos. Por outro lado, energia representa a capacidade de um sistema gerar trabalho. Todas as coisas do universo, sejam elas vivas ou não vivas, precisam de energia para funcionar. Isso vale para animais, plantas, máquinas ou mesmo uma estrela no cosmos. Nós obtemos a nossa energia através da alimentação. Do mesmo jeito, com certeza os dinossauros faziam isso antigamente. Vai dizer que os dinossauros usavam dinheiro? Pois é. O relógio obtém sua energia da pilha. Então se ele tiver energia, ele vai executar sua função e sem cobrar nada de ninguém. Essa é a diferença para o dinheiro. Porque se não tiver dinheiro, não existe trabalho. Repara só, ou paga ou nada acontece. Porque aqui é uma negociação. Então existe uma condição exigindo algo em troca, para você poder pagar por alguma coisa, a energia é a condição necessária para que as coisas do universo funcionem. Sem energia, nada funciona, mesmo que você queira pagar. Então, relógio trabalha de graça, beleza? Só não trabalhe aquele relógio que foi programado para te cobrar antes do ponteiro girar o que eu nunca vi por aí. Aprende o seguinte: diferente de energia, o dinheiro não é universal e é temporário. Ele é como um foguete levando um satélite para ficar em órbita. É uma ferramenta útil até certo ponto da humanidade, mas que depois de cumprir a sua função, irá embora. Mas fica a nova infraestrutura que ele ajudou a construir. Seguinte. Eu estou aqui nesse vídeo apenas para te passar a lógica de raciocínio. Que a evolução da tecnologia vai matar o dinheiro. Seguinte, eu não estou aqui para te convencer dessas ideias. Sabe por quê? Porque se é um destino que já está traçado, tanto faz a sua opinião, não vai alterar nada, beleza? Agora, se aparecer pessoas por aí me atacando por causa das ideias que eu defendi nesse vídeo Mano, é porque eles mesmos não têm certeza das ideias que eles acreditam, que eles dizem defender Porque pensa só, se eles têm a certeza absoluta que o dinheiro iria existir mesmo no cenário de robôs avançados Se liga, a sua opinião também não faz a mínima importância porque não ia alterar nada no futuro. Se tiver gente gastando muita energia para te convencer ou para me atacar nesse sentido, fica esperto. Eles não confiam nas ideias que defendem. Mas pode acreditar que vai ter muito doido por aí me atacando. Isso porque certas pessoas gastaram tanto tempo e energia de suas vidas defendendo certas ideias que atrelaram isso às suas identidades pessoais. Para ele, qualquer pessoa que ataca esse tipo de ideia vira um ataque pessoal, então quando eu neguei a existência do dinheiro, eu não fui apenas contra uma ideia eu fui contra um valor fundamental que algumas pessoas atribuíram para sua existência ou seja, foi como se eu tivesse estuprado a mente delas então é natural que certas pessoas desse tipo vão continuar me atacando apesar de eu não dar a mínima para o que você vai pensar desse assunto mas não precisa se preocupar que eu não quero ficar falando do fim do dinheiro como é um assunto que vai acontecer algumas décadas mais pra frente, na moral, eu prefiro focar meus vídeos nas necessidades imediatas do mundo de agora. Eu só falei do fim do dinheiro nesse vídeo porque o assunto dele é transição. Então a gente precisa falar de presente e de futuro pra situar o rumo que as coisas estão indo. Mano, toda transição tem uma origem e um destino. A minha preocupação aqui é a seguinte. Estamos passando por profundas transformações globais. E isso é acelerado pelo ritmo da tecnologia. Se a gente não for capaz de se ajustar rápido, podemos acabar sendo extintos no processo. A gente precisa de uma transição inteligente e ágil para suportar as mudanças violentas que a sociedade vai passar. E olha, a tecnologia está evoluindo em ritmo tão rápido que mudanças que supostamente levariam séculos ou milênios para acontecer vão acontecer no prazo de apenas poucas décadas. Como consequência, vai haver disrupção em inúmeros sentidos. A gente não vai conseguir parar para ficar refletindo sobre os problemas, seja pelo excesso de informação e desinformação ser muito grande, ou mesmo pela complexidade da realidade extrapolar a capacidade de compreensão individual de cada um. A gente precisa de um sistema de governança social que seja adequado para lidar com esse cenário. É aí que entra SPLASH, um sistema de governança social que é projetado para conduzir a nossa sociedade de escassez para um mundo de abundância. O SPLASH é uma transição suave, porque ele não visa quebrar com o sistema que já existe, ele não opera na lógica de ruptura e muito menos se foca na luta contra o sistema que está estabelecido. Na prática, o Splash vai ser criado e colocado em funcionamento de forma paralela. Ou seja, a ideia é ser um sistema independente que vai crescendo de forma orgânica até o momento que ele possa ser implementado de forma oficial em alguns países quando ele estiver maduro. Estamos aqui num período decisivo para a humanidade, onde uma transição bem feita não só vai permitir a gente sobreviver, mas também prosperar como nunca antes foi possível. E olha, existe um paraíso nos aguardando. Mas isso vai depender se a gente vai conseguir fazer essa transição direito. Esse é o momento pelo qual eu fiz esse vídeo, para mostrar o meu raciocínio no grande plano das coisas. Se liga na parada, a linha do tempo aqui está começando no início desse milênio. E detalhe, cada bolinha que você vai ver representa um marco específico de algum avanço social tecnológico que existe. Os números da linha do tempo mostram quantas décadas separam um marco do seu seguinte. Como a complexidade dos marcos vai crescendo progressivamente, aumenta junto os prazos que são previstos para realizar cada um deles. Por exemplo, se leva duas décadas do primeiro marco para o segundo, desse segundo para o terceiro são três décadas, somando aí cinco décadas acumuladas do primeiro marco, que ocorreu no início do milênio. Então, o terceiro marco deve ocorrer mais ou menos na metade desse século. E assim, o terceiro e quarto marco seriam separados por quatro décadas. Ou seja, eu acho que o quarto marco deverá ocorrer só lá para o final do século. Por fim, o último marco é tão difícil de entender e projetar que eu chutei umas cinco décadas do seu anterior. Mas isso é só para ficar bonitinho nessa imagem. Ok. No início desse milênio, a gente estava tendo a ascensão dos smartphones, internet sem fio, principalmente, uh, e um pouco depois o blockchain. Então, tudo isso foi pavimentando uma infraestrutura que hoje nós já vivemos, na segunda década, que é quando eu estou fazendo esse vídeo. Repare que a galinha está bem aqui, nessa segunda década. Então, toda essa infraestrutura que já foi estabelecida aqui atrás, já nos permite adotar agora um modelo de sistema social, Baseada em plataforma distribuída com características completamente diferentes de sistemas centralizados do passado. Então a gente cria para a sociedade novas alternativas. No caso, eu proponho Splash, já que é uma plataforma compartilhada, mas baseada em ciência. Ou seja, existe um critério que vai manter uma cola social para a gente gerar um maior nível de eficiência e benefícios para todo mundo. Então tá... Com o Splash, a gente tendo mais eficiência na gestão da sociedade, é previsto que em poucas décadas a gente atingiria, melhoraria a vida de inúmeras pessoas por aí que hoje estão excluídas. Quer dizer, além dessas pessoas viverem bem, vamos ter muito mais pessoas contribuindo com o conhecimento para a sociedade. Então assim, a gente vai aplicar essa eficiência e direcionar isso num benefício que vai exponencializar a geração de arte, de ciência, ou seja o conhecimento da humanidade vai expandir, inclusive melhorando as próprias máquinas que a gente utiliza. Quer dizer, a gente vai ter muito mais tempo livre para aproveitar a vida, e com certeza, nesse período aqui, é onde está dito que a economia vai entrar em custo marginal zero, que nós teremos inúmeras tecnologias que vão replicar as coisas bem baratinho, e aí quer dizer que o custo da, dessa replicação vai cair no próximo a zero. Só que a evolução não acaba aqui. A gente vai ter muito mais tempo, vai estar tá aproveitando mais E inclusive as máquinas vão evoluir muito rápido Graças a termos muito mais pessoas colaborando Então, poucas décadas depois, a gente vai chegar num nível Que esses robôs vão atingir o mesmo nível de inteligência humana Brother, robôs inteligentes vão causar um nível de evolução na humanidade Que vai ser muito maior e muito mais profundo Do que a invenção da roda e a descoberta do fogo isso para você sentir o impacto. E aqui é garantido que o dinheiro nem vai mais funcionar, porque não faz sentido. Então assim, robôs vão trabalhar para todo mundo e a gente vai poder viver de férias o ano inteiro fazendo só o que gosta. E com certeza muitas coisas que a gente gosta é hobby e contribui com ciência, contribui com o prazer de outras pessoas. Então assim, é um mundo que promete muito. Só que isso não para por aqui, os robôs vão continuar se melhorando e uma hora vai chegar um ponto que os robôs Cara, só apenas um robô vai ter o mesmo nível de inteligência que todo o resto da humanidade junto. Já imaginou que tipo de mundo é esse? Pois é, eu não consigo imaginar. Nesse tipo de realidade, a gente vai estar tá presenciando uma explosão de tecnologias tão rápida que revoluções industriais vão acontecer em questão de dias ou mesmo de horas. É difícil da gente hoje, aqui, estar tá imaginando que tipo de realidade vai ser essa. Isso em poucas décadas de acordo com a evolução exponencial da tecnologia. É bizarro. Eu sei, tem muita gente que prevê coisas diferentes, acha que robôs inteligentes assim, principalmente especialistas da área, acredita que vai acontecer antes. Então isso pode acontecer bem antes do que está previsto. Mas eu gosto de ser um pouquinho pessimista, que inclusive acaba sendo muito mais otimista que o resto da população. Isso daqui é só para passar o panorama geral do que a gente pode esperar para o futuro. Então nós estamos aqui, nós temos uma alternativa para melhorar bastante a sociedade, para firmar o pé no chão, para aguentar as mudanças turbulentas da tecnologia, e com certeza isso vai permitir novas mudanças sociais, outros sistemas mais eficientes vão surgir de gestão, de governança social, para que a gente consiga aproveitar melhor a tecnologia e avançar para frente. E para você entender melhor a mentalidade que eu quero te passar... Vamos focar aqui nessa relação do dinheiro aqui. Independente do modelo de dinheiro que está envolvido, ok? Físico, virtual, tanto faz. O dinheiro ele serve como uma comunicação social sobre algo que você está transferindo para ter acesso ao trabalho de outra pessoa. Independente se esse trabalho vem na forma de um serviço ou de um produto, ok? O trabalho pode ser físico ou intelectual, tanto faz. Existe uma troca acontecendo entre esses dois. Mas os efeitos disso não se resumem apenas a eles, pois existem muitos trabalhos que são realizados e geram efeitos para outras pessoas, para terceiros. Isso se chama externalizações, que podem ser efeitos positivos ou negativos. E grande parte de riquezas que são geradas hoje geram efeitos negativos que não estão nessa conta. E muitas vezes quem paga o pato é a sociedade, é o planeta. Por isso mesmo, no Splash, eu redefini o dinheiro. Eu criei tokens no lugar. O que, que esses tokens fazem? Eles embutem soluções globais no funcionamento deles. Então, eles permitem executar funções próximas e semelhantes ao dinheiro, só que de forma que geram efeitos positivos para o planeta. Geram externalizações positivas. Estão relacionadas a soluções globais. E elas estão embutidas nos tokens coisa que o dinheiro não tem. Existem tokens que eles condicionam comportamentos positivos, desejáveis, que só do fato das pessoas estarem usando, elas já estão estimulando indiretamente muitas soluções surgirem por aí. Então, o trabalho das pessoas vai sendo focado em cada vez mais reduzir as externalizações negativas e focar nas positivas, para que os trabalhos, tanto físicos ou intelectuais, gerem benefícios para o planeta inteiro. Mas repara aqui uma coisa. Por mais que existam tokens que permitam trocas da sociedade, na rede Splash vai havendo um, cada vez mais uma substituição e reintegração de novos tokens para que a sociedade funcione cada vez mais com menor dependência dessa dinâmica monetária. Então, a rede está preparada para ir aos poucos gradativamente se desprendendo do dinheiro. Então veja que é uma transição mais suave possível que caminha nessa direção que o futuro da humanidade tende a seguir. Então, não me confunda com esses dois extremos. Existem pessoas que acham que podem haver cortes abruptos, que basta retirar o dinheiro da sociedade, que automaticamente toda a humanidade já ia viver do modo de uma civilização avançada. Perto dessa galera, eu vou defender sim o uso do dinheiro, porque existem muitos trabalhos chatos hoje em dia que são necessários ainda para a sociedade funcionar e os robôs não dão conta de fazer. Nesse caso, com certeza o dinheiro é um fator motivacional que serve de comunicação e de motivação. Pronto, é isso. Agora, do outro lado aqui, nós temos pessoas que são de mentalidade fixa e acham que as coisas da sociedade jamais vão mudar independente de toda mudança tecnológica que vai vir. campeão se surgir robôs em massa, fazendo os trabalhos chatos de todo mundo o dinheiro já perde o sentido de existir e é isso que eu vou defender perto dessas pessoas Veja que em cada contexto eu vou ter um posicionamento diferente porque hoje nós precisamos de algo que faça a humanidade caminhar mas no futuro esse algo pode deixar de existir facilmente A melhor forma de uma sociedade funcionar depende do contexto que ela está inserida Você lembra da piscina? À medida que vai enchendo de água a melhor forma de locomover vai mudando ali dentro. Então, do mesmo jeito, é assim que a transição da sociedade funciona. Você não abandona de vez o velho. Você vai inserindo elementos do novo até que o um momento a mudança seja feita. É assim na transição de cor e também vai ser assim na transição de um mundo de dinheiro para um mundo sem dinheiro. O problema de muita gente quando se fala em futuro é que se perdem em idealismos excessivos. Ficam falando demais como seria o lado de lá, mas se esquecem de tomar ações concretas no presente para seguir até lá. Brother, é o mesmo eu de querer colocar o satélite em órbita sem o foguete. Tá entendendo? Existe uma grande diferença entre saber o caminho e seguir o caminho. Como estamos indo de hoje para o futuro, as nossas ações devem se focar no agora. Se estamos indo daqui para lá, o maior erro é pensar com a cabeça do lado de lá, onde já estaria tudo pronto e funcionando. É preciso criar um novo dentro do sistema atual, pois quando o novo começar a funcionar, o velho vai cada vez mais caindo em desuso, até o momento que vai acabar sendo completamente substituído. É para isso que o Splash foi criado, para fazer a transição mais suave possível para uma era de abundância. Splash significa plataforma científica distribuída. E por mais que esteja preparada para superar o uso do dinheiro, ela não depende dessa ruptura. A sociedade só vai evoluir para um mundo sem dinheiro se isso for provado que funciona melhor. Se liga aqui nessa imagem. Ela é muito próxima do que eu acredito que vai ser o futuro, um futuro de mudanças muito rápidas. Mas não precisa ser igualmente o que eu acho que vai ser, até porque o futuro é imprevisível. Isso daqui é mais um mapa para quem assiste o meu canal e entender a noção do quão que vai ser o impacto, qual que é a velocidade que a tecnologia vai mudar o planeta. Então isso aqui dá uma noção. Isso ajuda as pessoas a navegarem e minimiza confusões. Porque muitas vezes as pessoas assistem meus vídeos e veem algum vídeo falando, ah, o dinheiro não vai mais existir. E de repente eu proponho um projeto onde existem tokens que exercem função parecida. Então assim, são escalas de tempo diferentes. Cada contexto existe uma justificativa para ele e um método para a sociedade funcionar. E repara que o próprio Splash aqui que eu defendo, ele tem tokens preparados para superar o uso de, do dinheiro. Só que ele não vai visar fazer isso e chegar a isso de qualquer jeito. A sociedade só vai evoluir para isso se for o que funciona melhor. Se não, a gente vai ficar com o que isso já está estabelecido. Viu como é simples? Entenda o contexto que você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. O que eu quero que você reflita com esse vídeo é o seguinte. Que os robôs inteligentes são a última tecnologia que a humanidade precisará de inventar. Porque a partir disso, eles farão todos os restos de trabalhos e descobertas por aí pela gente. Então, vem cá, ficar discutindo se o dinheiro vai existir ou não nesse contexto, é um assunto para mentes pequenas. Porque a grande discussão de fato é se esses robôs estarão do nosso lado. Se não, pode ser a última coisa que nós veremos antes de ser extintos. Então aprende o seguinte, com robôs inteligentes, o destino da humanidade passa por apenas duas possibilidades. A primeira é viver um paraíso na Terra. Isso mesmo, os robôs vão fazer todos os trabalhos, então você vai ter todo o tempo do mundo para aproveitar e fazer as coisas que você gosta. E com certeza eles vão produzir novas tecnologias, nós teremos muito mais filmes, muito mais jogos, muito mais coisas para fazer. E com certeza inúmeras coisas que você vai adorar. Então assim, você vai poder focar nas coisas que você quer e só nas coisas que você quer fazer. Agora, por outro lado, existe uma notícia pessimista. Porque a gente pode se tornar mais uma espécie na natureza que vai entrar em extinção. Mas não precisa ficar anoiado com essa hipótese aqui não, porque vai demorar ainda um bom tempo para isso acontecer. Vai demorar algumas décadas para os robôs atingirem o nosso nível de inteligência. Até lá, saiba que o nosso futuro depende do lado que eles vão estar. Se eles vão estar a nosso favor ou contra a gente. Ou se a gente pode fungir também, que é uma terceira hipótese que eu não estou trabalhando aqui. Ok? Então tá, chega de ficar falando de futuro. Porque a melhor maneira da gente prever o que vai acontecer é a gente criar o futuro. E essa transição começa agindo de acordo com as coisas, com as ferramentas que a gente possui hoje. De acordo com as regras que a sociedade já funciona. Com base nisso, o que eu acho que é o pitaco mais inteligente para a gente agir é o Splash. Mas isso aí fica aí para quem quiser conhecer. A linha do tempo desse vídeo já tá terminando e é hora de vazar. Fiquem com um splash no coração que eu vou indo nessa. Valeu e fui!